Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser uma partida de Among Us, que eu joguei em cal no Discord, com alguns youtubers. Entre esses youtubers tem um Killua, o Kilua, o Mitanimes e o Crespo. A partida ficou bem engraçada, então resolvi editar ela. Eu vou estar sendo Laranja e você impostou junto com o Vermelho. Eu também criei um canal novo para utilizar, caso eu perca esse daqui. Então eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem nele, porque este canal a qualquer momento pode sumir. Eu tenho que conseguir confiança. E depois da confiança, eu arranco a cabeça. <risos> Tinha alguém nas câmeras. Cadê o corpo? Seguinte, na elétrica pra, pra tentar arrumar o bagulho, aí vi que tava todo mundo em cima, do luz acendeu, aí eu voltei pela porta e a porta fechou. Nisso, eu vi o Aguinaldo passando, indo pra lá, pra, pra esquerda, aí eu fui pra direita, aí eu voltei e vi o agnaldo morto, só que eu não vi ninguém, tá ligado? Eu só vi ele morto no do corredor. É, mano, eu tava do lado do Rodrigo, eu não vi o Rodrigo é, tá, matando tá, tá. o agnaldo você viu ele reportando eu tava ali dentro da elétrica junto com o Bruno e com o Agnaldo. As portas fechou, eu pensei o Bruno vai me matar, porque só ele que sabe fechar a porta. Só que aí que tá, mano. Ficou eu e o Bruno preso dentro da elétrica, quando a porta abriu o Agnaldo tava morto lá fora. fora. No tranco eu já tô confiando agora, o Moacirio... Eu, não... eu tava do lado do Moacirio, a não ser que ele matou mano, e deu um lag tão grande cara, que não deu ninguém. Não, não. não dava tempo de eu matar e reportar, porque mano, tinha muita gente, tá ligado? Eu o cara eu... que matou o Agnaldo de... provavelmente tava... veio de cima, tá ligado? Ele não veio dali de baixo. Eu? Eu tava lá na cafeteria fazendo uma task de fio lá na Realmente. O Crespo, o Sumeno, não tava ali junto, mano. Foi o único cara que eu não vi, tá ligado? Ah, desculpa eu não estar junto com vocês, senhores Ó, o que que eu vou falar? Não, mas aí uma coisa que eu não tô sabendo. O Agnaldo também tava na elétrica junto com a gente? Ele tava, ele... na real. Eu vi ele passando pela porta, tá ligado? O Agnaldo morreu aí. em uns 30 segundos, mano. É tão rápido que eu, que eu acho que, tipo, o maluco que matou o Aguinaldo, matou ele e foi pra cima. Onde você tava, Crespo? Eu tava na administração. Sumendo, sumendo. Eu, vi, vi, né, eu tava gente... na cafeteria fazendo ah, os lá. Eu acho que o sabia que a gente tava na elétrica, mano. Que ele fechou ah, a porta. Não, exatamente. Não, então você... Tem que. Não, eu acho que. Ah, eu... velho. Eu vou Não tem. Mano, eu vou dizer. O Bruno Esquipar, é porque ele podia ter me matado. Só que vai então, é dar skip porque não tem prova suficiente. Mas tô na suspeita do Crespo e do, do Laranja. Eu que ficar andando com alguém. Tenho que ficar andando com alguém aqui, velho. Pra pessoa ver que eu não sou suspeito. Ah, essa vai ser a minha melhor cigarrice. <risos> <risos> Nossa, já deu esse rebordo. Calma aí. Eu cheguei ah, ali ó, perto aí. do reator, mano. Márcio e o Bruno me trancaram numa sala e ficaram lá, velho. Márcio e o Bruno, é minha pica. <risos> <risos> ah, então foi. Se ah, eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Já ah, se tá acreditava te matado Sai fora, você tá pagando de louco, André. É, mas é porque o que só fecha a porta, que é tu e o Sumeno. Qualquer um pode fechar a porta, filho. Não, só o um imposto tá fechando ah. o você é Não, mano, mas como é que eu vou fechar uma porta para mim mesmo? Ué, pra, pra meter o um louco? Ó, a única pessoa que eu vi parada que podia fechar uma porta na hora ali que a gente ia entrando era você. Porque vocês não sabem andar e fechar o bagulho, eu tenho certeza. Toda vez que o bagulho fechou, você tava meio paradinho. É um bom certo? ponto. Toda vez que, é... que eu saboto, eu paro. Você nem vê eu parado, mano. Eu mexo pra caralho quando eu dou saboto. É a parte que eu mais me mexo. Mano, você era o único lá pra cima. Peraí, peraí, peraí. O peraí. que que eu, eu sugiro aqui nessa reunião? Nessa <risos> reunião dos oh, pais? Tá eu tá vou pronto. votar no André. Se bem que não tem como saber, né? Mas eu não tenho, eu não tenho certeza também se ele ou não. Pode ser que o Tranks fechou a gente ali também. Porque... Aquela primeira jogada que vocês fizeram ali foi genial, vocês querem incriminar o Rodrigo. Mano. Quem incriminar o Rodrigo? Eu Quem está tava é tentando me incriminar? É é, vou dizer, a hora que fecharam eu e o Bruno sozinho, eu achei que ele ia me matar porque ele é o único que sabe fechar a porta, mas ele não me Ó, oh, eu tive Na chance verdade. de matar eu o Tranks, eu tive chance de matar. A porra do André, eu tive chance de matar. Quase todo mundo nessa merda. É, é, mesma coisa, eu tive a chance de te matar se eu soubesse fechar a porta ali, eu ah, já, já falou foi. pra caramba agora não deixa ninguém falar nessa mano. Mano, fala, fala, fala o Bruno ficou preso ali comigo, eu achei que ele ia me matar. E não foi só uma vez, foi duas. Toda vez que fecharam, o André tava junto. Só tá. Eu fiquei sozinho com o Bruno duas vezes, fechado e ele não me matou, tá ligado? Peraí, peraí, peraí, Então, não, o Bruno disse que toda vez que foi fechado, eu tava junto. E tu ficou fechado junto com ele sem assim, eu tá lá. Mano, não, eu tô, não, tô... Não, não, não, E agora? Toda vez, toda vez, toda, não, toda, não, toda vez. Não, ele acabou de dizer. Não, eu fiquei fechado com o Bruno duas vezes e ele não me matou. Ele falou isso. Aquela hora lá do Agnaldo. Aquela hora lá? Eu não tava com ele, não? Pois é, então, Foi eu que fechei mano, eu acho que é o André Mano, o foda aqui, os dois impostores, mano, são os dois caras mais argumentativos do jogo Vocês vão ver a pica argumento, cara, minha, minha pica Beleza, vai lá <risos> Acho que você nem postou o dessa vez Falar um bagulho pra vocês. Eu ainda tô desconfiado daquele bagulho do Agnaldo. Pra matar o Agnaldo tinha que ter vindo alguém de cima, tá ligado? Pelo menos pelo que eu me lembro. Os únicos caras que eu não vi foi o Sumeneu Crespo. Mas mesmo assim, eu não confio nem no Bruno nem no Márcio. Porque os caras é muito arrombado, tá ligado? <risos> então, tipo assim, eu não faço ideia em quem é. votar. Eu não sei agora. Porra, Essa tá porra. sendo árde Eu tô com muito medo de ser o Bruno esse tempo todo. Mas eu tenho certeza que não é, porque ele ficou sozinho. Comigo. Cara, eu sei que eu sou um fantasma, mas vou dar uma dica pra vocês aqui. Calma a ah, boca. Não. Vocês que estão morto, não pera, fala pera, não, Dani. Vou voltar de novo ao princípio do jogo. Os únicos dois que não tava na parte... que. Exatamente, Era... foi o Sumeno e, e o Crespo. Eu vou votar no por Sumeno. Por que vai votar em mim? Porque você aí, é laranja. O cara tá com um argumento muito bosta, que mano, porra é essa? Mano, eu não sei em quem Olha. votar, eu votei no Sumeno porque sim, velho. Só foi por isso. Perdemos, perdemos. Vou... Oh, oh, Perdemo. tá... oh, mano, acaba essa porra, vota no Sumeno, que se for Vai, ah, vota vai, no Sumeno é. aí. não sei quem quer não, os caras tá bom pra caralho, mano. Filhas da mãe, velho. Que agora eu vou sabotar tudo aqui também. <risos> Esse cara vai ganhar pro Tesk, velho. Não, eu juro por Deus. Eu né? acho que é o Crispo, velho. Ele foi o único que, que, que, que trancou nós lá. tenho certeza que é o Crispo, tá ligado? Cara. Era pra gente ter perdido já. Porque, tipo, se tivesse dois impostores, ia acabar aqui agora. Porque cada um, impostor mata um e acaba. Então a gente. Exatamente. Ou era, ou era o Sumeno ou era o Nukenin. Não, calma. No Mano, Calma, ligado, peraí, peraí. Oh, eu venda, sei que não é né? o Bruno. Eu tava tentando apertar o botão, eu não tava conseguindo por causa que eu já tinha apertado antes. O Crespo tava perto de mim e ele não tava tentando apertar o botão, viado. Ele só Mano. tava andando aleatoriamente. Pareceu que, tipo assim, ele tava esperando o tempo pra poder me matar. Não que sei. é Márcio. É o Márcio. É é é Mano, vamos votar no Márcio, vai, vai. Vamos votar no Márcio. Vai. Vai, vai, vai, vai. É, é, nome é, nome é. Nome é. é nóis, valeu, eu falo. Vocês é um é, é. Mano, por que o não fala nada, Mané? Mano. Confirmei aí pra daqui, <risos> <você> tá <falando. risos> <meu> <risos> Oi, algumas pessoas notaram que minha voz deu uma melhorada quando se compara algum vídeo antigo com um vídeo mais recente. Oi, antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir pra vocês deixarem um like. Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo faz parte do Dropsumeno. Isso se deve ao fato de que eu recebi de presente um microfone novo, o que faz uma diferença absurda no áudio. Eles não pediram para divulgar nem nada, mas mesmo assim fica aqui o meu agradecimento. Então se vocês quiserem comprar esse mesmo microfone, o link está aí na descrição. Também não se esqueçam de me seguir no Twitter, porque lá é a rede social do canal que eu mais uso. Mas se você não tiver Twitter, não tem problema, me segue no Facebook. E se não tiver Facebook, não tem problema, inscreva-se no meu novo canal, porque assim eu consigo manter um contato com vocês, além desse canal. Lá eu vou explicar melhor sobre o que tá acontecendo com o canal, e falar algumas coisas que não fazem sentido no YouTube. E consequentemente, com o futuro dos vídeos de versão memes. Eu tô tentando trazer alguma coisa diferente pra vocês, senão o YouTube termina de me amassar. Então comente se vocês gostaram desse tipo de vídeo, e também deem sugestões de vídeos pra eu trazer aqui no canal. Eu espero muito que vocês entendam a situação, e que me apoiem nessa fase ruim do canal. Então é isso, obrigado por assistir e até a próxima.